Fala rapaziada, tranquilidade. Então, é, Luquito está de volta aqui no canal depois de meses. Não, eu não morri. É, então, aliás, está comentando, se vocês quiserem escutar minhas últimas duas músicas, vão estar tá aqui aparecendo no card, e vai aparecer também no final do vídeo. Então, por favor, me ajuda nesse projeto, tá muito legal. É, eu, tô, eu tô curtindo muito de fazer música. Enfim, não vou enrolar mais, apenas comentando mesmo. É, antes de tudo, só peço também que se deixa o like no canal, se tu não é inscrito, mano, se inscreve aí, fechou? Então vamos lá. É, eu não sei o dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, porém ontem, dia 15 de março, o perfil oficial do X, eles postaram né uma foto, né um, tipo um poster, tá ligado, do documentário do X. Então, o que esperar desse comentário? Em primeiro lugar, ele vai ser no dia 10 de junho, lá na ULU. É, eu percebi que muitas pessoas não conhecem, né, pessoas que estão no grupo do X, né, que eu tenho, Bad Vibes Forever. Se você não tá lá, se quiser se juntar também, é, o link vai estar tá aqui na descrição. Enfim, eu vi que muitas pessoas não conheciam esse site de streaming, né, de filmes, séries, etc. E mano, ele é até famoso lá fora. É, a gente no Brasil não consome muito. Eu acho que aqui no Brasil a maioria das pessoas devem conhecer só a Netflix, Disney+, eu não sei qual é o nome, certo? Mas enfim, lá fora... Ele é até que grande também. Nessa luta tem a série Utang tang Clan. Quem não assistiu, mano, eu recomendo assistir que é muito foda. Enfim, é, em relação a esse poster que eles postaram, tá lá. Look at me. XXX Tentação Fame is a Monster. Ou seja, Lucky like Me, provavelmente em menção, né? A música, a tão famosa música dele, né? Que briu os olhos pro X. E diz: A fama é um monstro, cara. Tipo, mano, eu achei muito da hora a capa. Esse estilo, por mais que esteja até que básico, né? Porque se vocês forem reparar, é a mesma coisa que o X olhando pra, pro público, né? Pra crowd. E do outro lado, é, basicamente fizeram a mesma coisa, só inverteram o lado. Porém, mano, mesmo assim, eu achei que ficou muito foda. Em relação ao documentário, mano, o que a gente pode esperar dele? É, se fosse meu pensamento de um ano, dois anos atrás, eu ia estar tipo, mano, esse documentário vai ser uma merda, etc, etc. Porém, agora, mano, eu tô, com, eu tô até com uma... como eu posso dizer? Eu tô com uma esperança boa, eu tô achando que vai surgir algo legal daí, né? Porque antigamente, na minha cabeça era, os cara vai pegar um, um pouco aqui, outro pouco ali, outro pouco ali e já era. É isso. Basicamente vai ser isso o documentário do X. Eles vão reunir algumas músicas que ele não gravou, né, que ele não veio a público. Pegar uns vídeos dele raro aí que você acha no YouTube e já era, acabou o documentário. Mas mano, passando o tempo, é... Cara, tipo, são quatro anos, basicamente. Então, tem que ser alguma coisa boa. Não é possível que eles demoraram tanto tempo pra entregar algo meia boca. Bom, além do mais, a mãe do ex, o Ski que eles já assistiram um o documentário, é, foi dito coisas boas sobre, eu espero uma coisa legal também. E em relação a cena Ulu, o que acontece, rapaziada? Porra, seria muito interessante se fosse na Disney, Netflix, né, etc. Porém, a gente não pode negar também de qualquer forma que a equipe do Excel, eles também visam dinheiro. É, por mais que tudo, dinheiro movem as coisas, isso porra, isso é fato, então o que acontece, às vezes se tu postar na Netflix que já é um site tão grande, você não recebe uma quantidade de dinheiro tão exorbitante, diferente da ULU, então o que acontece é que na Netflix tem muitos títulos famosos, é, eu não consigo citar né, quais são, então tipo, o do X seria mais um título entre diversos outros enormes, enquanto na ULU por exemplo, você não vê porra, série, filme famoso diretamente da ULU. Entendeu? Então o que? Os caras fizeram uma proposta provavelmente maior em dinheiro pra... O documentário ser postado na ULU Do que diferentemente de uma Disney na vida Uma Netflix da vida aí por esse motivo que eu acredito que esteja na ULU é, Eu ficaria, mano, muito, pô, realizado Se os caras pegassem literalmente da childhood do X, né Da infância dele E fosse, mano, expandindo, expandindo, porra O mais importante é ter esses detalhes, mano Por mais que seja um documentário um Comentário de pessoas importam e tudo mas Eu queria que abordasse literalmente, mano, uma life story do X Pegasse bem do ponto pequeno dele E fosse, porra Carregando pra frente, pra frente, até, como o título já diz, né, fama Então, mano, pegar de tudo aquele pico até onde ele chegou Até onde ele conseguiu chegar, no caso E, tipo assim, mano, seria muito foda mesmo ver uma coisa dessa acontecendo Enfim, é... Só comentando, tá? Esse vídeo, ele é mais um comentário mesmo É como se eu estivesse conversando com vocês Não é um vídeo pra ter um roteiro, não é um vídeo pra ter uma linha temporal Ou coisa assim do tipo, é mais só pra bater um papo Igual eu sempre fiz meus vídeos aqui, beleza? Mano, eu espero de verdade que eles tragam um conteúdo que a gente nunca viu do X. É, porque não é possível que, porra, se passaram quatro anos, eles, tipo, não conseguiram co fazer uma coletânea boa, mano. Enfim, por fim, é, o que eu digo é isso, tô com uma expectativa boa. Dia 10 de junho tá chegando, basta a gente aguardar. Não, vai ser é uma decepção. Em relação também ao pessoal, o pessoal teve até dúvida. Rapaziada. É óbvio, que vai ter, é óbvio que vai ter pirata, é, quem não tiver uma assinatura, tipo, não tem problema. Tranquilo, é assim mesmo. Porém, fiquem relaxados que vai ter é, como fazer um torrent assim. Eu não garanto tanto a vocês em relação ao YouTube. Mano, é bem difícil tu postar esse tipo de conteúdo no YouTube, por causa dos direitos autorais e tal, sempre é bloqueado. Porém, mano, quem souber utilizar a torrent, esse tipo de coisa, não vai passar problema. É, provavelmente não, não vai ter dublagem em português. Então, vocês vão ter que se contentar com legenda mesmo Porque não tá ruim, mano Pô, tá ótimo de qualquer forma É bom que vocês já exercitam, né O, o inglês e o português de vocês Então, mano, tá perfeito O é importante é todo mundo conseguir ver E de qualquer forma é isso, mano é, O que vocês estiverem achando sobre O que vocês estiverem esperando sobre esse documentário mano. Pode deixar aqui no comentário Perfeito, novamente é, Mano, se tu puder escutar essas minhas músicas aí Tu vai estar tá me dando uma força do caralho É pelo menos bater mil views em cada uma enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto. Obrigado por terem assistido até aqui. É nóis e valeu!